Duas Janelas para o Mundo 17 de Março de 2021 Querido Diário Hoje, Acordo novamente às 8 da manhã Uma hora mais tarde do que o é habitual Pois não tenho de apanhar o autocarro No entanto, Acordo cansada desta rotina Imposta pelo coronavírus Que nos priva de liberdade nos impossibilita de ver os nossos amigos e familiares e que nos desmotiva. Todos os dias tenho de me levantar, vestir uma suéte por cima do pijama. Abrir o computador para ter aulas online e ver, mais uma vez, os meus amigos numa tela aos quadradinhos. Felizmente, existem alternativas para que o nosso dia a dia não seja tão aborrecido como, por exemplo, os mídias. As empresas tiveram de se adaptar a esta nova realidade e apostaram nas vendas online. Nos possibilita encomendar comida do nosso restaurante favorito, sem ter de sair de casa. À tarde decido fazer um pouco de exercício para tentar não cair no sedentarismo profundo. Antes da pandemia podíamos correr ao ar livre, respirar ar puro, sentir a relva nos pés, coisas que talvez não dávamos tanta importância. Mas agora estamos fechados entre quatro paredes, onde a nossa única liberdade é a olhar pela janela e observar o que se passa lá fora. Mas enfim, temos de nos adaptar a esta nova realidade que decidiu assombrar o mundo. E podemos encomendar a nossa roupa pela internet ou fazer festas a partir de videochamadas. Porque se não tivéssemos os mídia, estaríamos muito mais solitários. Não poderíamos sequer falar com pessoas que são tão importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento psíquico. Agora, querido diário, tenho de ir dormir para amanhã acordar e viver mais um dia a mesma rotina.